Pessoal, assistam Era Uma Vez Um Gênio na Amazon Prime, eu gostei demais. O Idris Elba e a Tilda Swinton, elas tão, eles estão nesse filme, assim, e ele é muito legal. Lá tá dizendo que é um filme infantil, mas não é muito infantil, não. Uh, aqui a gente tem uma história, assim, bem interessante, porque ela é uma acadêmica que estuda histórias e mitologias, e acaba encontrando um gênio numa garrafa. Parece uma coisa muito fantasiosa, mas não é, porque as histórias são bem reais, assim, do que, que o gênio conta, e, e é muito divertido, é um filme realmente, assim, bem excepcional, eu achei que, que eu não ia gostar tanto, mas adorei.